Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Fisca, gente, que eu tenho aqui comigo hoje, a nossa querida Luciana, ou melhor, Lu Brandalise, Seja bem-vinda, minha flor. Muito agradecida, querida, pelo convite, que agora deu certo. Estou muito feliz por essa oportunidade de poder estar tá te contando um pouquinho dessa história linda que eu tenho vivido nos últimos anos. Muito agradecida, de verdade. Que bom, já faz tempo que a gente anda programando essa vinda da Luciana aqui no canal, gente. E hoje finalmente deu certo, por quê? As mandalas, elas estão se tornando aí é, uma criação cada vez maior, né? Estão aparecendo cada vez mais o número de pessoas que estão produzindo as mandalas, e elas têm uma energia incrível. Você precisa ficar aqui, você de casa, e acompanhar com a gente, porque a Lu vai trazer para a gente um pouco mais dos detalhes desse maravilhoso trabalho que ela faz, né? <risos> eu quero agradecer aqui o pessoal de casa que estão aqui com a gente hoje, muita gratidão, tá? É, eu quero pedir para vocês deixarem aqui o nome de vocês, né? a cidade de onde vocês estão nos assistindo, e falar também se você... Tem alguma experiência, alguma mandala, o que ela traz para a sua vida? Qual que é a sua experiência com uma mandala? né E se tiver também alguma pergunta, por favor, deixa aqui, que eu tenho certeza que a nossa querida Luciana vai estar fazendo de tudo aí para trazer uma resposta. Se não, a gente busca e traz da próxima vez, não é, Lu? Claro, isso mesmo. É isso aí. Olha, a nossa querida Rosemine de Portugal, minha flor, um grande beijo no teu coração, gratidão por estar aqui com a gente hoje, minha linda, um belíssimo final de semana, canal também aqui, steampunk. Gratidão minha querida, tá sempre presente aqui com a gente Boa noite meus queridos, aqui é a Débora, é a Débora <risos> Que a luz ilumine a todos, aliás ontem foi meu aniversário Estou aqui compartilhando todas as bênçãos Que bom, feliz aniversário, viu? Que não somente essa data, mas por toda sua existência seja iluminada Tá? de muito foco na expansão da consciência e muito amor na sua vida. Que os seus mentores possam sempre te continuar, né? te intuindo no melhor caminho. tá, Minha amada, grande beijo no coração e sinta-se abraçada, viu? Por todas nós aqui. Não é? A Maria Helena também está aqui conosco hoje, Roberto Figueiredo, uma boa tarde para você, Arminda, que desurigo. Grande beijo, Arminda. Beijo, meus amados. Vamos lá, então. Rosa Maria, gratidão, minha querida. Muita gratidão. Minha querida Lu, conta para gente. Desde quando você está... começou a fazer esse maravilhoso trabalho? Então, Gleide, é assim. É, na verdade, o trabalho ele veio acontecendo, mas antes disso, acho que ele foi como uma espécie de uma catarse que eu tive uhum. por conta de um, de um caminhar, eu fico até repiada só de lembrar, é, <risos> que começou, acredito que por volta de 2018, 2019, quando eu descobri a mecânica quântica através do professor Hélio Couto, uhum. né? Hélio Couto, para mim, é um grande divisor de águas e recomendo quem tiver idade, é o pioneiro, né? Idade, é o pioneiro, né? Uhum. Ele é uma pessoa bastante... É, ou você ama ou você odeia, ele não tem um meio termo, ele é uma pessoa muito impactante. Eu uhum. e de cara eu me envolvi e me dediquei muito ao estudo da mecânica quântica com ele e aí começou realmente a abrir minha mentalidade, eu comecei a perceber coisas que antes não percebia, fazer relações entre fatos ocorrências da minha vida, e muitas coisas, muitas fichas foram caindo. E eu vim nesse processo, eu morava em Bonito na época, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, eu moro em Campo Grande, agora é a capital do estado, e eu morava num sítio, e tinha um rio maravilhoso, e era tudo muito gostoso lá. E ah, no final de 2020, ah, o meu irmão que mora em Campo Grande, aqui onde eu moro agora, meu irmão mais novo, ele sofreu uma parada cardíaca, e eu morava, eu tava lá em Bonito, minha irmã me ligou daqui, falou: "Olha Luciana, venha para cá que o nosso irmão tá infartado, foi pro hospital". Ele chegou dirigindo no hospital, infartado, uhum. entrou para a e ali ele caiu, ele teve uma parada cardíaca na frente do médico. E ele ficou sendo reanimado por 70 minutos, uma hora e 10. Uau. E a gente já estava na estrada desse caminho, né? E aí, depois disso, ele, é, ele voltou, né? Teve uma espécie de uma EQM e foi para a UTI da Santa Casa aqui da, da cidade, né? E esse processo todo durou quase um mês, 26 dias, até que ele saísse da UTI fosse para o quarto. Ele teve vários quase, quase mortes diários, assim, né? Ficou muito bem mal. E aí, quando ele saiu do hospital, e tudo, eu fiquei na casa da minha mãe para ajudar na rotina hospitalar com ele, revezando com a minha família. E quando ele saiu do hospital, magro, assim, um recomeço de vida, todo mundo muito angustiado, e minha mãe tem um ateliê na casa dela, ela faz é, costura criativa. Eu falei, mãe, eu tô muito angustiada, e eu preciso dar colocar isso para fora de alguma maneira, como um agradecimento pela vida dele. Uhum. E ela tinha, ela tinha algumas peças de MDF crua, como essa aqui. Ela falou, olha, tem umas peças aqui, tem umas tintas, dá uma olhada na internet, ó, usa só de uma criatividade, tem velas também, que ela tinha moldes de vela, tinha parafina. E eu fui daqui, fui dali e, de repente, eu comecei a criar e essa aqui foi a minha primeira peça que eu criei. Ah, é. que... É que linda. Pequenininha. É, e ela hum. falou, olha, eu acho que né, é um caminho interessante para você, você trilhar, né? Hum. E eu falei, né, pode ser realmente. E eu comecei, eu voltei para Bonito, comprei algumas coisas e voltei para lá e, e, comecei, e comecei. Isso foi em novembro para dezembro. Quando foi em janeiro, uma pessoa me procurou para trocar serviço comigo. Eu trabalhava com mídias digitais antes e ela era uma, terapia, uma terapeuta, de, do Rio de Janeiro, ela falou, Luciana, eu vou dar um curso e eu queria divulgar esse curso. Eu falei, eu queria fazer o seu curso, vamos trocar? Eu divulgo o seu curso e você me dá o curso como troca. Ela falou, tá bom. Eu nem sabia que curso era, eu sabia que ela era uma terapeuta integrativa. Aí eu fiz um curso do sistema acturiano de cura multidimensional, que foi aonde eu descobri que realmente a minha egrégora tinha sido formada a partir das mandalas e quem determinava toda a parte dos yantras, que são as imagens que acontecem nas peças, são os meus amigos que estão aqui comigo agora porque eu estou toda arrepiada de novo. E... Isso é lindo. E, e foi mais ou menos assim. E aí eu fui descobrindo cada porquê dessas questões da mandala. Por que é uma cor tal? Por que não é essa outra cor? E aí estudando muito, porque eu gosto muito de estudar, eu descobri que também que quem regia cada peça eram os mestres ascensos, segundo a data de nascimento da pessoa. Então, eu localizava o raio cósmico da pessoa de nascimento nesta vida, né, porque nós temos outros. Sim. Então, e a partir disso eu faço a criação é, exclusiva para a pessoa. Entendeu? Mas não tem, não tem nenhum molde. Oi? É por intuição. É por intuição. As pessoas perguntam, você faz um desenho antes na peça? Eu falo, eu não faço nada. Eu separo as cores da pessoa, faço tudo a data, separo as cores e depois eu só sou... vou sendo levada. Eu tenho sonhos com, as, com as, as formas geométricas, aí eu acordo no dia seguinte e faço o que me foi sugestionado no sonho. E é assim que a coisa acontece até hoje, graças a Deus. Gente, que lindo, que lindo. Essa que você tem aí em cima, da, aí na sua parede, aí, uhum, ela é uhum. fantástica, né? Ela foi inspirada também em alguém? Ela foi inspirada na, na minha casa, lá em Bonito, né? Na, uhum. na minha família. Então, ela é, uma, é uma peça que ela tem todos os sete chakras, né? Desde lá do meio. E toda a pintura dela é feita com pontilhismo em branco, em prateado e em dourado. Ai, que lindo! Ela é bem especial, assim. Essa, essa aí eu fiz para mim, aqui para a nossa casa, né? Para me acompanhar. Sim. Essa é, né? peça ela é uma peça viva, Gleide, sabe? Porque uhum. a pessoa fala assim, ah, eu vou ter essa peça, ela vai me equilibrar só agora, nesse momento, com essa dificuldade? Eu falo, não, essa peça. Ela é uma peça viva que ela vai atualizando as energias conforme a sua necessidade. E é você que vai saber qual é a sua lição. Você vai ter a sua intuição e ela vai servir como um portal de cura para o que você precisar naquele momento. Pode ser hoje, daqui a um ano, não existe espaço, não existe tempo. A gente sabe disso. Então ela é uma peça viva que vai te acompanhar de agora até, até sempre. É verdade, é verdade. Além também de, de curas emocionais, né, espirituais, assim, também podem promover curas físicas, não é? desbloqueios. Podem promover, sim. Depende muito da pessoa em se conectar com a peça, em aceitar o processo que ela traz para a pessoa. Uh, tem alguns casos de pessoas que falam assim para mim, Lu, uh, eu instalei a peça na parede, instalei a peça junto do meu, do meu altar, mas eu comecei a sentir uma coisa ruim, aconteceu tal coisa, eu falei, olha, não tem como você colocar uma coisa boa onde tem uma coisa que tem que ser, que está te prejudicando, vamos dizer assim. Então, ela também funciona como uma espécie de catarse, então ela vai retirar o negativo e colocar o positivo, né? Então, até eu falo para as pessoas, gente, se acontecer alguma coisa assim, fora do previsto, entre aspas, é porque precisa fazer essa mudança energética que ela promove. Né? Até eu tenho um caso para contar muito interessante, uma pessoa pediu uma peça para mim de Minas Gerais aqui, né? E ela é uma senhora, ela falou assim, olha Lu, você pode colocar qualquer cor que você quiser na peça, mas menos o vermelho, porque eu não gosto de vermelho e se for essa cor eu não vou aceitar. Eu falei, não, não sou eu, eu vou fazer o estudo e aí o que sair eu vou produzir a peça, vou canalizar e você vai receber, né? Uhum. A gente qual a cor. A cor chegou, né? O sexto raio o rubi dourado, né? mas para nada. E eu Nossa. fiz. Fiz. E ela chegou na casa dessa pessoa. E ela. Como se teve uma crise de choro. Acho que a emoção, né? A, a, a hora que você se, se vê de frente. Como a energia que tem que ser trabalhada em você. Através de uma peça tão bonita. Você não consegue passar desapercebido por essa peça. Então, ela mexe com você, né? E ela falou, ah, no primeiro momento, eu chorei, eu chorei, mas agora eu estou olhando para ela, e ela é tudo o que eu precisava. Então, sabe? A coisa é para acontecer desse jeito. Incrível. Às vezes a gente pensa assim, que aquilo que me incomoda... Posso retirar, né? Mas às vezes, exatamente aquilo que está te incomodando é o que precisa ser sarado na sua vida. Exato, né? exato. É, é Por isso que eu falo, gente, permita-se, permita-se. Olha, eu estou de olho para quando vier alguém do Brasil para cá para eu fazer o pedido da minha, porque Sim. eu tenho certeza que um dia ela vai estar aqui, na minha parente, viu, gente? Eu tenho Mas certeza. certeza. É, vai chegar a esse dia, vai chegar esse dia. Eu tô, dia. tô, tô, tô focada. Né? Vamos criar, vamos co criar. Vamos, né? vamos sim, vamos. Isso. Sim. E, e o pessoal de casa também, Lu, quando vocês se sentirem, né, para poder entrar em contato contigo, eu já deixei aqui embaixo na descrição, hum. da nossa live, gente, o contato da Luciana, para vocês entrarem em contato com ela. E né, de repente aí você estarem criando uma conexão para uma mandala. É, existe Ainda. bastante. É, é bem interessante, assim, tem muitas pessoas, Gleide, que pedem assim, mandalas para a família. Uhum. Aí também pedem assim, Lu, você consegue colocar todas as pessoas numa mesma mandala? Aí, quando aconteceu pela primeira vez, eu falei, eu vou tentar, porque eu não, eu não sou de negar desafio, né? Uhum. Eu vou tentar ver o que acontece. E eram três pessoas, o pai, a mãe e o filho. Uma mandala gigante, de 70 centímetros. Eu falei, vou criar, vai ser lindo. A peça ficou linda, só que eu caí de cama. Eu caí de cama, eu adoeci, porque era muita energia trabalhando junto. Então, não dá. Na verdade, foi um teste que eu fiz, né? E eu não posso adoecer, só eu não consigo produzir. Então, as mandalas, mandalas têm que ser individuais, entendeu? Por mais que sejam minha família, então, assim cada membro da família vai ter a sua própria mandala. São energias que a gente sabe que nem sempre são harmoniosas, né? Entre si, né? A família, a gente sabe que o laboratório da, de alma é a família. E não estou dizendo que isso é uma regra, mas acontece muito. Então, a gente é, aprendi, fui orientada a não fazer mais desse jeito, porque é, para então... mim não deu bom. Família deu super certo, mas para mim não deu muito bom não, sabe? Por isso. Eita! tu acabou canalizando a energia de todo mundo e é, é, tem que tem tem que se reservar um pouquinho né tem que se é. olhar assim para que não te afete né é. apesar que hoje nós sabemos que é, nós estamos encaminhando para esse processo exatamente que você tocou aqui de que que você não assume mais as energias de com quem você está trabalhando. Você faz o que precisa ser feito, mas que cada um vai ficar com a sua energia. Esse é o um novo processo agora, tá? Essa parte que onde você estava absorvendo a energia das outras pessoas, já ficou, vai ficar agora para trás. Já não precisa mais absorver, entendeu? Entendi, então você me ensina se tiver alguma técnica, por favor, porque eu realmente, aqui... Uhum. <risos> Está tudo na nossa intenção, entende? Você recebe, você faz, porque na verdade você nem, nem, a gente nem sequer está canalizando, nós somos todos um. Né? Então a gente se conecta, nós fazemos o nosso trabalho, trazemos a nossa mensagem, mas que cada um fique com a sua energia. E você eu fica com a tá, tudo certo. <risos> Faz um banho seco, né, e tira esse é, negócio. É, é verdade. É importante isso, porque eu acho que nós, como terapeutas integrativos, todos nós, em algum grau, a gente vem aprendendo que é uma necessidade, né, Gleide? ter esse discernimento entre o que é meu e o que não é meu, que eu não preciso hum. uh, carregar isso, porque né uh, quem está por trás de tudo uma espiritualidade benevolente e que faz as separações necessárias, né? Uhum. Separa o que tem que ser separado, tudo uhum. para um crescimento de cada um dentro do seu nível de evolução nessa caminhada que é eterna, né? Uhum. Então, uhum. É, é, é muito interessante isso tudo, sabe? Porque é, se eu for te falar que assim cinco anos atrás eu era uma pessoa e hoje eu sou outra, e... Uhum. Sabe, eu era, assim, extrema, uma capricorniana, né? O capricorniano é um ser muito da terra, muito do ver para crer, né? Muito do material. E memória meu marido fala, Lu, você, assim, não sei, eu acho que você renasceu, ou você voltou nas suas origens, né? É, porque você é uma outra pessoa hoje, e eu dou graças a Deus por estar conseguindo resgatar isso a tempo, acredito, né? Para fazer alguma coisa de bom para as pessoas estar houve um despertar né esse Exato. despertar que Exato. houve é que transforma as pessoas há pessoas que não conseguem então elas precisam se retirar é onde é feito aquele walking né uhum. ela é retirada e colocado um, um novo ser porque aquela alma já não eles viam lá de cima essa alma não vai conseguir vão tirar ela logo antes que ela faz coisa é. errada é é. É. então tira fora e põe a outra agora no nosso caso graças a Deus ah, né é. nós tivemos a honra a graça de poder despertar viu gente não houve o walkin graças a Deus mas nós pudemos despertar nos recordando aí das nossas atual origens né da nossa do nosso eu desde a nossa infância eu sou assim, mas não vou morrer assim, porque eu vou mudar. É eu verdade. Sou, é como o Raul Seixas diz, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É né? isso mesmo. Isso, mesmo. <risos> isso é bonito da vida, né? Você é, se descobrir com potencialidades do todo, né? sendo uma centelha né? dele. E, e isso, assim, são coisas que eu, eu admiro muito em você. E já falei para você que me espelho demais na sua caminhada, na sua voz doce, na sua entrega, sabe, tão verdadeira. Eu, eu não posso falar, eu sou muito chorona, <risos> mas para mim é muito emocionante, sabe, é, essa ligação que a gente tem. E, na verdade, quando eu falo assim que eu tenho algumas metas a atingir enquanto pessoa, você é uma delas. Eu quero que você saiba disso de coração, viu? Oh, verdade. Gente, aqui a gente estava falando, né? Porque a, podemos dizer que nós trabalhamos juntos, porque ela recebe as canalizações, as mensagens do Vital Froze, né? Ela coloca lá, manda para mim. Algumas elas ela grava e eu falei para ela que eu adoro ouvir as gravações dela, a voz dela, as mensagens que ela grava e ela falou que <risos> quer dizer, uma se inspirando na outra sim mutuamente eu tento é, entoar a minha voz com os pontos e o ritmo inspirando-me na Luciana e eu minha vez me inspiro na Glade para poder fazer essas gravações é, tento absorver ao máximo toda essa sabedoria que você tem para você passar essas suas mensagens. O seu tom de voz é muito perfeito, passa uma tranquilidade. É, o tom de voz é, é, também é curativo, eu acredito, sabe? Porque ele traz uma leveza para quem está ouvindo, entendeu? E até mesmo para atingir pessoas que não, que não podem estar tá lendo um texto ou que estão... Eu, eu sei que tem pessoas que é, leem, ouvem os meus áudios, Estão limpando casa, estão dirigindo, sabe, estão na academia e param para ouvir porque a gente tem que atingir essas pessoas. E quando eu vi o seu, o seu YouTube cheio de, de audiobooks, vamos dizer assim, que você fez as gravações, eu não estou me lembrando agora exatamente de qual era é, ah, eu, o áudio, qual um livro que eu estava... Ah? Acho que era cryo no início. No início é, tinha muito pode cryo. Pode ser, pode ser. Eu falei, gente, isso aqui, é, essa pessoa, ela é iluminada. Eu, eu, eu vou segui-la porque é isso, é, sabe? É, você rasga, resgatou uma parte minha e... Como não Sim, te amar, eu... né? Como não eu... te amar? É Fala... muito... <risos> é muito, gratidão, gratidão, gratidão. É, eu dizer uma coisa, ah, sim, eu ia dizer, porque você falou do tom de voz, né? É, é. é quando eu estive com a Covid, né, uhum. eles trabalharam muito no meu chakra laríngeo também, e depois disso, veio totalmente diferente, eu percebo a transformação que teve, porque no início era aquela voz mais melosa, mais, uhum. né, uhum. E, realmente, eu vi algumas críticas e tentei melhorar, né? E aí foi onde teve o Covid, onde eu entendi o porquê que eu passei lá, já foi tudo esclarecido para mim, então a voz mudou. A voz mudou até o, o jeito de... não sei, mudou tudo, ficou mais diferente. E olha, o trabalho está aí, e a gente continua, gente, porque a Luciana, ela continua postando né, as canalizações, as, as mensagens do saudoso aí, Vital Froza. a grande gratidão é pelas mensagens que ele traz para a gente, que tem tocado e edificado muitas pessoas. Hum, muitas pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Lu? Falo, falo, falo. Obrigada. É, o Vital é uma pessoa muito especial também na minha vida. Eu falo que a gente está num momento em que tem um quebra-cabeças gigantes na sua frente, um, uma, um tapete de quebra-cabeças, e você vai encaixando essas peças de uma forma muito natural. Então, assim como você, Gleide, o Vital também chegou até mim, eu falei, no, no Facebook, eu falei, essa pessoa aqui fala uma, uma, algumas verdades que vêm muito ao meu coração, e eu não posso passar por isso sem replicar isso, porque a gente não, eu acredito, que a gente não pode reter uma coisa boa dessas e guardar só para gente, sabe? E aí entrei em contato com ele no Messenger e falei: Vital, você me autoriza a criar um grupo, uma lista de transmissão no meu próprio WhatsApp, né? E, e no Instagram também para divulgar as mensagens. E ele falou sim. Isso já faz dois, três anos. Sim, a, a, autorizo. E aí a gente começou. E antes Sim. eram só os textos, só os textos, só os textos. E as pessoas estavam respondendo muito bem, que a mensagem caía como uma luva para aquele momento, que a pessoa renovava as esperanças, tirava as dúvidas, né? É, muitas pessoas, assim, até com, com grande. Os, os medos, né? Que, que toda a pandemia trouxe, né? Então ele muito, muito. É, coerente, né? muito assertivo no que ele estava falando, com uma, uma propriedade muito grande. E daí me perguntava você é o Vital Froze? O Vital Froze é um espírito, você canaliza? Eu falei, não, gente, ele é um senhorzinho, ele está bem, ele está vivo, ele, ele mora no interior de Santa Catarina, está né? tudo certo, eu só estou fazendo uma gentileza, estou né? tô, tô só fazendo uma parte do meu serviço, com S maiúsculo, né, o criador, para poder passar para frente, né? E foi isso que eu fiz. E aí, quando, quando eu né, falei, eu, eu vou é, me espelhar na, na Gleide, né? Para poder começar. E vou tentar fazer a, as gravações. Né? E ele achou ótimo, ele falou, pode também fazer, eu sempre peço autorização para ele, né? Sim, foi. É, é. E ele falou, não, pode fazer sim, né? Não mudo nada, não, sabe aí, esses ípses líderes, não tem nada de modificações. e... Sim, é, no começo eu errava muito, eu gravava seis, sete, oito vezes, até <risos> sair mensagem certinho, né? E aí agora, graças a Deus, está é, fluindo bem e as pessoas, a lista está aumentando cada vez mais. Até eu queria é, comentar que se alguém tiver interesse de entrar na lista do meu WhatsApp, eu já estou com duas de cada, duas de texto e duas de áudio. E também tem uma terceira, do Henrique Gaspareto, que eu também estou promovendo, ah. divulgando as mensagens dele também, que eu também aí eu não aguento, né? Eu estou desesperada, eu quero ajudar. Então, depois pode me perguntar no particular, no privado, ou entrar no meu Instagram, e a gente conversa pelo direct. Eu passo o meu contato para poder também, quem quiser receber. Sabe? O Vital é uma pessoa que vale a pena, sabe? Sim, sim. Ele não está aqui à toa nesse momento e eu acho que as pessoas realmente é, que sentem no coração, porque tudo é aquilo é uma ressonância, né, Gleide? É o uhum. que o professor Helio fala. Quem ressoa é, é, entra assim, com uma, uma leveza muito grande, né? Se bate no coração e você fica com aquela resistência, porque né, não é o seu momento, né? não é para você ainda, mas está né, todo mundo caminhando, isso que é o importante, eu acredito. É verdade, e o Vital é uma pessoa muito amorosa, né? A gente, gente, quando eu mandei a mensagem pra ele, eu pensei assim, nossa, eu acho que ele nunca vai ter tempo para me responder. E não, olha, eu acho que foi no mesmo dia, ele mandou pra mim a mensagem, não, pode, pode gravar, tá tudo certo. Porque tem pessoas que às vezes acham né, que a gente está postando sem pedir permissão. É, é, é, é. Aí coloca Ah, você está repostando material de outra pessoa, de outro canal. Gente, não importa se você já conhece o material, graças a Deus, maravilha. Mas, ora, entenda, no nosso planeta Terra tem quase, ou se já não tem, 8 bilhões de pessoas... Então, você apenas uma que já viu e o restante, o que tem ainda para ser visto, sabe? Eu acho que isso deve sim, ser deveria ser traduzido em várias línguas e o quanto mais divulgar essas mensagens, melhor é. Melhor é para a humanidade. É isso que o povo às vezes precisa entender. Aqui a gente não está postando mensagens para uma minoria, não. não. Ou só para fazer canal crescer, ou só para divulgar a minha imagem ou da Luciana, ou de quem for que seja, não. Não é essa a nossa ideia, não é essa a nossa missão. Né? É fazer com que as pessoas recebam a informação e saia da cegueira atual né? A cegueira da competição Porque infelizmente Está havendo muita competição Nesse mundo Em todos os campos E já acabou, já não tem mais tempo Para isso não, né? não tem mais tempo, Sinto né? que o momento agora É independente né? do, que, do que Do que O canal está fazendo Ou o outro, não, a minha ideia É, é, é trazer conforto paz serenidade expansão sabedoria e eu é... acredito eu acredito nisso também e eu acho muito interessante a nossa responsabilidade enquanto divulgadores é, dessas mensagens grande por quê uh, o Hélio né novamente ele ele tem mais de 80 palestras no site dele gratuitas né então não é desculpa a questão financeira porque já está tudo lá disponibilizado é. E numa uma das palestras dele ele falou o seguinte, olha lá no começo, em 2014, uma palestra dele ele fala assim, olha hoje nessa palestra tem três lugares faltando, tem três pessoas que deveriam estar aqui convidadas por outras que já conhecem meu trabalho, que neste mês X vão se suicidar porque a pessoa que deveria estar contando para ela do meu trabalho para vir ali e ser curada, expandir a consciência não fizeram o papel delas, que era de levar o conhecimento, de divulgar o conhecimento. Você viu? Vi. Eu falei, eu, eu não vi. posso. É? Eu Eu falei, gente, tem que, tem que divulgar, porque eu não quero me sentir responsabilizada por ninguém. Então, a nossa parte, a gente está fazendo. Entendeu? E não, justamente as pessoas, elas confundem muito isso com uma autopromoção que não existe. Ninguém precisa disso, sabe? Ninguém precisa disso, né? então assim o hélio fala muito disso se você tem essa noção né a quem muito é dado a muito será cobrado uhum. não é eu, eu coloco isso muito para mim então do que me adianta é, eu saber a b e c se fica para mim né se eu, se, eu, se eu sei do vital e não conto para ninguém né o que que eu vou levar com isso nada com frutos exatamente é. quais são que tá semeando? Mesmo. exatamente sabe e também isso é, é uma, é tipo assim, eu, toda quarta-feira, eu, eu trabalho também fora, eu, eu sou quiropraxista, a gente tem uma clínica de terapias manuais, etc. Mas as quartas-feiras pela manhã, eu não marco nenhum cliente, porque eu fico aqui em casa, aguardando chegar a mensagem dele. Então, minha quarta-feira de manhã é totalmente dedicada para o Vital, sabe? Uhum. Faço, pego, pego os textos, vou divulgando no, no, no Telegram também, no Instagram, no meu, no meu WhatsApp particular, porque assim, é, a hora que eu vi é, já, é, é aquela obrigação boa, sabe? Aquela obrigação que te faz bem. Sim. Eu falo, gente, eu não consigo mais viver sem fazer isso, então é, eu, eu não, não vou é, deixar de fazer, não. Não vou. Sabe por quê, Luciana? Tu tem a consciência da sua missão. Nós não viemos aqui para esse planeta Terra maravilhoso né? Que nos acolhe com toda a sua amorosidade Simplesmente para enfeitar né? Ou adquirir, adquirir, adquirir Não, a gente veio com uma missão E qual que foi essa missão? Distribuir o amor Exatamente. Nada mais do que distribuir amor E distribuir sabedoria é distribuir o amor, gente Exatamente, é. exatamente. É. Então, mesmo, não movimentar esse conhecimento não, não leva ninguém a lugar nenhum, né? É. Oh, meu Deus. Mas, então. A gente está aqui numa vibração aqui maravilhosa. Aqui tá, maravilhosa. tá mesmo. Por isso que eu falei para você aquele dia: eu preciso juntar você com o Henrique Gaspareto. Falei, Henrique, eu vou juntar você com a Gleide, porque não é possível. Ele é um amor de pessoa. Tem, tem uma serenidade tão grande. Tem, tem menina, tem. É? Ele é um perigo. Eu também fui atrás dele e falei: não, você também, eu não vou largar de você, eu vou divulgar as suas mensagens, você me autoriza. Ele não, não pode fazer, pode fazer, porque eu não sei. Eu gosto de juntar as pessoas e de linkar, sabe? Eu acho interessante, acho Sim. importante. Então, a tarefa de conexão aqui, né? É, é. verdade. E o pessoal de casa, gente, olha, a Luciana aqui no nosso canal tem várias, várias mensagens do Vital Froze na voz dela que estão maravilhosas, tá? Se vocês não conhecem, vale a pena buscar, ouvir, se conectar e deixar se levar também pela doçura dessa voz dela. Obrigada. Ah, é, é, faz um trabalho lindo, lindo, lindo, lindo. Uau. E, olha, é, eu sei que está né, surgindo aí um certo, uma certa perseguição com as mensagens, é isso? É isso. Né? É. Eu, aqui no nosso canal também eu já passei por esse processo três vezes. Né? onde no início eu tirei as mensagens fora, eu tive que excluir aqui do canal umas 40, 50, uns 50 vídeos, na época foi de crime, é, excluí, porque o YouTube pediu, né? foi as diretrizes do YouTube, né? eu fui lá e excluí o logo então, depois voltamos a monetizar o canal, porque, gente, Aqui o canal, ele surgiu porque houve uma descoberta com o meu pequeno filho. meu pequeno filho, ele tem TDAH, hum. com, né, que é hiperatividade, hum. transtorno do déficit de atenção. Então, eu não podia trabalhar e surgiu o canal. Surgiu o canal por intuição dos mentores, dos mestres, por Kryon, né? mestre Sananda. Hum. E então, o que, que eu fiz? Já que eu não posso trabalhar, eu vou ficar em casa, e foi tudo seguindo, tomando esse rumo, para que o canal expandisse a esse ponto. Tanto é que com um mês o canal subiu, foi lá em cima, de uma vez. Hum. Mas aí, passou por esses três processos, né, de penalidade com o YouTube. Eu vou dizer uma coisa. Não é somente com as mensagens de Kryon, de Vital Froze, ou de quem for que seja. Não. Para mim, essa é uma perseguição que eles fazem com os trabalhadores da luz. Porque isso acontece com os trabalhadores da luz. Todos nós somos trabalhadores da luz. Claro, cada um no seu dom, né? Uhum. <risos> Alguns têm o dom de fazer mandalas maravilhosas, né? outros têm o dom de advogar, outros na construção. A gente está aqui trabalhando, levando para vocês é, informações. Né? Então, essa se torna, acaba se tornando a nossa forma de trabalho. E eles estão entrando nessa, tipo uma sabotagem, para fazer com que a gente desista. Tá? Foi isso que veio, para a gente desistir do nosso propósito que é levar as mensagens que edificam a alma e não somente um monte de cultura inútil que está por aí, podem perceber, no Youtube está bombando? a cultura inútil aquela coisa que não leva a lugar nenhum o gado fazendo o gado andar um atrás do outro né com aquelas coisas eu vou dizer do TikTok o que, que é aquilo falta de consciência falta de sabedoria falta de criatividade né Isso, levando o ser humano a a se bloquear a não ter mais criatividade Exatamente, é. o, próprio, o próprio Vital fala, né, Gleide, que a mídia ela é o grande tentáculo, né, o, uhum. grande, o último e grande tentáculo que eles vão tentar fazer a manipulação até o, o último segundo, né, porque é. é muito fácil, né, é muito cômodo, você não pensa, você está é. envolvida numa questão onde você está na zona de conforto, né, você, você nunca vai ler um livro, você prefere é, que a televisão é, traga para você a informação do jeito que ela quer, né? E aí você vira uma presa fácil para esse tipo de situação. E para você sair depois, para você acordar, é... você tem que ter muita força de vontade, eu acho. Porque a, a, a gente é, é bastante, é... não digo excluído, mas nós somos vistos com, né? com às vezes, uma certa desconfiança. Né? Principalmente, assim, quando você tem essa... essa essa coisa que, que ela, ela é inata sua, né? A sua inata está ali presente, como fala o próprio cryo e você assume isso, e você leva até as últimas consequências da, de, de assumir a sua essência, a sua inata, e é o, o preço que você paga, graças a Deus, ele é pequeno, perto do que a gente vai receber, sabe? É, é. Não é? Uhum. Então, assim, aos corajosos... É, eu acredito que não, não, é, não é uma questão de ser é, melhor e pior, nada disso, nem joio nem trigo, mas eu acho que os corajosos em assumir isso é, são, são pessoas que são, têm uma generosidade grande, que vão ser ilhas, vão ser portos de você dar as mãos, ah, lá tem uma pessoa que eu conheço, eu vou conversar com ela vai me ajudar, porque daqui para frente, né, muita coisa ainda vai acontecer e onde essas pessoas é, que que, que se deixam vi, vivenciar a, a sua grande centelha, elas vão estar disponíveis e dispostas né, de braços abertos para receber uh, todas as pessoas que, que ainda tiveram aquele lampejo. Nossa, ainda dá tempo de eu acordar e entrar nesse barco da 5D? Eu quero. Então, vem, vem que a gente vai te levar junto, sabe? então é. assim evitar a televisão as mídias são realmente elas é, é aquela armadilha doce sabe aquele canto da sereia e ali hum. você se pega numa armadilha que depois para você sair realmente é um tanto quanto desafiador é verdade é, só lembrando é, eu costumo dizer que os trabalhadores eles são os faróis né os pilares que precisam manter essa firmeza porque os é tempos certo? Né, que vem, que já estão aqui, muitos é, vão começar, até mesmo alguns trabalhadores da luz vão fraquejar, vão se esquecer dessa missão, né? então é importante, até mesmo eles disseram, façam anotações, porque no momento de necessidade, para você ir lá e ler, Pra quê? que pra se lembrar da sua daquela da sua verdadeira missão que você veio fazer aqui para sair do fundo do poço, né? Porque como você disse, Luciana, é tudo muito fácil pela internet. Você não precisa se esforçar. Você não precisa pegar um livro para ler. Você não precisa se auto-analisar, fazer o autoconhecimento. Mesmo. Não vai se tornando uma, uma máquina de consumo automático. Né? É uma pena. É. é uma pena isso, porque o ser humano ele é tão lindo, ele tem um potencial tão grande dentro dele, não é? é Para ficar, é. ficar automatizado na frente do celular. Eu fico, às vezes eu fico olhando, eu, fico, eu falo assim, meu Deus, que tristeza. É muito a, triste, gente tem, a gente tem tanto conteúdo bom para poder assistir, para poder buscar, para expandir, para a gente se sentir feliz. A pessoa fica ali, ó, igual uma múmia na frente, ó. Isso é, é verdade. Triste. Pode falar, diga. Não, eu ia dizer que isso é triste de ver. De ver. É triste, é triste de ver. É. É, principalmente quando existem mães que deixam os filhos... Horas e horas e horas e horas com tablet, com telefone nas mãos, por quê? Porque a criança se sente mais tranquila. É uma, pena. É uma pena isso, mas da mesma forma com, com que o criador ele coloca a, a internet, a, a internet em si, eu acho que ela é uma coisa é. neutra. É. Não é? é. Você que direciona o seu olhar para a sua ressonância. Exatamente. Então, ela pode ter conteúdos excelentes, como esse seu, que vão te elevar, vão mudar a sua frequência, e como tantos outros, que a gente sabe ter uma peneira muito boa. É. Como você pode realmente preferir olhar? para um lado que não é tão bom assim, mas que está de acordo com a sua consciência, com a sua ressonância é. e está tudo bem nesse sentido. A gente que tem essa sensibilidade maior, a gente consegue enxergar, às vezes, a coisa como um todo, e perceber, que pena, né? Que desperdício de vida, né? Mas para aquela pessoa, talvez esteja tudo bem. É. O que, que a gente pode fazer? Eu não, a gente não pode pegar ninguém no colo, carregar, abraçar, falar, não, você vem com Mas se vontade, dá. <risos> Então, tá. né? Acorda, acorda. É, é. Eu falo, gente, sabe, tem tanta coisa, eu tenho muitos livros aqui, até, né, uma outra hora para te mostrar, vocês já sabem também, muito, claro, muito mais do que eu, mas digo assim, a gente tem opções, a gente mostra, né, olha, a gente, olha por esse lado, olha por esse, faz uma peça, traz ela com você, entendeu, energiza a, a, a, o seu ambiente com ela, né, faz a sua meditação olhando para a peça... Né, absorve bons conteúdos, o mundo tá cheio de boas opções, Gleide. O mundo está, o mundo é um mundo maravilhoso, sabe? O ser humano é fantástico. Aí vem o livre-arbítrio e fala, a escolha é sua. Uhum. Olha com sabedoria, de acordo com o seu coração. Se o seu coração for frio, for gelado, você vai escolher alguma coisa nesse mesmo tom se o seu coração for aberto, expandido, realizado, amoroso, generoso, você vai escolher ver um conteúdo como o seu, é. E está é. tudo certo, está é. tudo certo. E todos nós vamos chegar um dia junto do Criador, junto da fonte, que é de lá que nós viemos, experienciar esse, entre aspas, fundo de poço, que é a nossa 3D, e que já é maravilhoso. Então, pensa como é. que o Criador é perfeito. É. Nós estamos em lugar é. mais longe da, da fonte, da Criadora... E esse mundo é um mundo maravilhoso. Então, ele é bom demais, sabe? É, é verdade. Eu, assim, Enquanto tu é tá falando, eu fico, eu fico pensando, né? Deixa eu pegar um papel aqui. Porque o quanto de pessoas maravilhosas que o universo coloca no meu caminho, gente. O quanto. E aí, às vezes, você para para observar algumas outras pessoas... Que ficam, ai, eu só tenho traidores na minha vida, mas analisa, analisa o que é que você está atraindo para você. Né? É muito simples, é. muito simples, é. mas tem que, tem. tem que ter coragem. Tem. E olha, temos um monte de instrumentos por aí, a luz, gente, é uma, tá com suas mandalas maravilhosas. Sim, tá? é eu eu também. Ajudar o, auto, o autoconhecimento, né? vai autoconhecimento, vai te despertar para o autoconhecimento, vai te conectar com a sua verdadeira essência divina, vai te é. trazer intuições, vai te trazer relaxamento, vai te trazer cura espiritual, emocional e física. Então, o pessoal de casa, mais uma vez, gente, se vocês sentirem no coração, entre em contato com ela, com certeza, ela vai estar fazendo aí uma mandala maravilhosa para vocês. Lu, deixa eu ver aqui se a gente recebeu aqui alguma pergunta, minha flor. Tá. Ai, eu estou emocionada, gente. Foi muito amor hoje. É, não foi? Foi é fantástica. Nós somos. Estou muito realizada, estou muito realizada. Nós somos. Ah. Eu tenho que reduzir, senão meu sorriso sai muito grande. <risos> Aí eu fico controlando. Controla. Imagina, Martina, você é maravilhosa. Oiê. Oh, yeah. Olha, é, a Ana Paula, né? Boa noite, minhas queridas. Comecei as semanas a pintar mandalas. Olha, olha. olha e, e está fazendo muito bem. Olha, eu, eu acredito assim, Lu, a, a, antes de tudo vai passar por você que está pintando. Então você está recebendo ali Sim. todas as energias que será emanada aquela pessoa. É uma terapeuta. Você acaba sendo uma terapeuta que está enviando é. um medicamento, digamos assim, uma vitamina potencia... potencialíssima, é? Potencialíssima, exatamente. Não. Ela Potência. vem mesmo. Potencializa e ela traz, assim, é... a pessoa às vezes pode não dar nada para ela, mas ela vem muito forte. Você fez uma mandália emocionada? Geralmente, você coloca música ou faz em silêncio? Olha, boa pergunta! Eu, eu faço ouvindo música, eu faço ouvindo as mensagens do Hélio Couto, eu também faço em silêncio. Eu, assim, eu vou muito direcionada pelo, pela, pela pessoa. Às vezes, eu tenho que pedir uma foto da pessoa quando eu não a conheço. Tem, às vezes, que não precisa de foto, só data de nascimento ou data para mandar profissional, que eu também faço, né? Mas música, muito instrumental, gosto bastante. E as palestras do Helio Couto têm sido, assim, fantásticas. Uhum, uhum. Olha que lindo. Olhando para o sol, talvez para a natureza, né, Flor? É, é. sim, sim. Uhum. É, é inspiradora, a natureza é demais. É, maravilhoso. Gratidão, minha querida Débora. Gratidão, Obrigada. minha flor. Olha só. Nossa, isso é muito importante, porque se aprendemos... A só transmutar as energias, conseguimos fazer com mais intensidade e fluidez com o universo, para brilhar em todas as dimensões e terem respeito. Ela Exatamente. é muito forte. Gratidão, minha amada. Ela é. é. A Rejane também, gratidão. Gente, o que, que quer dizer isso? Eu não sei. Também não sei. Desculpa, amor, não sei. Um beijo no teu coração, minha amada. É, Gleite, minha querida, tem uma canalização do mestre Sananda que você compartilhou no canal... Que ele traz uma técnica nos ensinando como ativar uma esfera de luz branca. Eu uso desde sempre. Ai, que maravilha! É sempre e, bom, né? É, gratidão, minha flor. Olha, a gente vai aprendendo tantas técnicas... Que realmente no final de tudo você fica com aquela técnica que né, mexe mais, talvez toque mais, que se afiniza mais com você. E tá tudo certo. Eu, gente, olha, eu ando com os meus cristais por perto, né? Ai, que lindo! Eu pego, dependendo do que eu tô precisando, eu venho, eu coloco, fico um pouquinho respirando profundamente. Que olha, é isso. eu ganhei esse aqui também. Olha aqui, Ai, que coisa mais linda! Adorei. Ganhei ganhei, ganhei. Eu ganhei, ganhei. Eu ganhei muitos cristais. Tem uma é, linda aqui. É que manda sempre para mim. Vamos lá então. Um, a verdade, na verdade, seu tom de voz passa suavidade e muita paz. Uhum. É verdade, bom. viu? Obrigada, gente. Gratidão. <risos> Vamos lá. Namastê, meu anjo Sheila. Adoro mandá-las. Muita gratidão pelas explicações. A Vilma também. Aqui de Sergipe. Bem-vinda. É, ela diz Lady é, Hum que As respostas, As mensagens, né Muitos não têm, exatamente Muitas pessoas não têm, é bom que você faça, né você é, é, é Mas é, Agora o pessoal está ficando com um pouco de receio De postar, mas eu vou é. dizer uma coisa Aqui eu vou continuar Postando, porque Aqui quem, aqui no canal, aqui né, não, não é você. Quem manda é eu Se o YouTube quiser bem, se não quiser Tá tudo bem, eu começo outro <risos> Gente, olha bela. Olha Eu não estou nem aí Pro YouTube, tá? Eu não sou mais escrava do YouTube Eu me libertei Então, quem comanda a minha vida O dia que eu vou trabalhar Sou eu, não mais o YouTube Tá? Tá Ótimo. declarado? Pronto, declarado Eu, eu Falei e não tá estou trabalhando nada, é isso aí, o trabalho continua. <risos> amada, amada, estamos chegando a uma hora de live. Ai, que queria pena. deixar algum recado, algum convite, fique à vontade, minha flor. Olha, eu queria primeiro agradecer a você mais uma vez por esse nosso reencontro de alma, por essa nossa parceria, né, por esse nosso carinho mútuo, e queria agradecer a todos que participaram da live, né, que nós somos todos uma família de luz, estamos todos conectados com as melhores e maiores energias vindas do Criador, que ele possa estar sempre presente na vida de cada um de nós, de cada um de vocês, porque nós somos todos um, neste momento, neste espaço-tempo, que ele é uma coisa só. Então, que nós possamos sempre semear as melhores, as, as melhores sementes as melhores sementes que saem do nosso coração e que elas deem frutos à medida que as pessoas aceitem colher os bons frutos. E agradecer por essa minha egrégora, que eu não posso deixar de agradecer aos meus amigos arcturianos, minha família de luz arcturiana, que me auxilia muito nesse trabalho, né? Agradecer ao Vital Froze, agradecer ao Hélio Couto, ao Henrique Gasparetto e todas as demais pessoas que todos são tão importantes quanto e que fazem parte dessa egrégora linda. E eu sou muito grata à vida, à vida e à minha essência. Que linda, gratidão, minha amada, pela sua maravilhosa presença aqui, nos trazendo muita luz, conexão, para tá? que essa doçura toda possa continuar aí, fazendo o seu trabalho até quando o universo permitir. Tá bem? E vai ser. <risos> e, ó, e o pessoal de casa, gratidão meus queridos Por estarem aqui com a gente, nos prestigiando tá? E eu peço a vocês para compartilharem essa live Porque eu tenho certeza que pode sim tocar o coração de muita gente Que esteja talvez precisando de uma mandala na sua casa Para transmutar as <risos> energias tá Exatamente, obrigada, obrigada. É.